Aqui é Carlos Sato e hoje tem um boxe, é isso mesmo, nossos patrocinadores aí, eu quero agradecer a loja Todas as Dadas, vocês estão vendo aí o vídeo na descrição. Também vou deixar o link deles para vocês. Eles ajudam a gente bastante tempo aí, tá? Então, a todas as datas, não só mandou isso aqui para a gente, tá fazendo um box aí, né, para galera, mas também ela já usou, ela já ajudou, inclusive, em um controle para o canal, então, é, acessório, se vocês precisarem lá de acessório, é só ir na no Auto parque, é, todas as datas lá no do Parque Dom Pedro Shopping, na cidade de Campinas, tá, galera? E vamos lá, o que é isso aqui? Tá? Eu até sei mais ou menos o que é, pelo, pelo jeito da caixa, mas eu quero agradecer aí o pessoal, a galera aí, o da todas as datas, mas vamos lá, tá? Vai abrir aqui, né? É... Vamos ver o que que tem aqui. Será que eu abro aqui? Vamos abrir pra galera? Não, vamos, vamos, vamos, vamos. Então, você que não conhece aí, a loja precisa de capinha, película, tá? Então, eles estão sempre ajudando o canal. Uh, uau, isso aqui, cara. Isso aqui eu vou ter que arrumar o... um. Vou até fechar aqui, vou até afastar um pouquinho mais pra cá. Não, até fazer um esquema aqui depois disso, cara. Ó, tá aqui. Até afastei. Eu até sei o local que eu vou colocar, hein. Então, galera, olha aí, ó. Olha que gadget legal, cara. Super Mario World. Estão vendo aqui, ó? É uma Super Figure uma coleção, né, tem, a... tem o Luigi, tem o Yoshi, tem a princesa Peach, Mario, né, bem legal cara, bem legal mesmo isso aqui, bem, bem louco mesmo, olha só, eu tava vendo, tem, tem outros também, né, tem o Sonic, tem só que você encontra lá na loja todas as datas também, tá, então, é, só dá uma, só dá uma passada lá, eles mostram os modelos, viu o valor, Uh, tem de outros personagens também Além da série do Super Mario Mas, cara, é legal Produto colecionável, não precisa da base para ficar em pé Vamos tirar, né, cara Vamos, vamos fazer um box aqui né? Isso aqui sai Beleza, uma caixinha bem, bem Bem simples, mas bem legal também tá Então... Material bem bacana mesmo. Cara, que legal, cara. Que legal. Valeu mesmo o apoio aí da loja Todas as Datas. E se você não conhece a loja, vá lá. A loja fica lá na, no Parque Dom Pedro Shopping, tá? Uh, é uma loja bem conhecida aí, pra você colocar capinha no seu celular, comprar um jogo aí, é, presente. Eu vou até deixar o vídeo aí, vocês já até viu mas vou deixar de novo aí o link na descrição. Vocês seguem a rede deles no Instagram. Aí. Obrigado aí. Valeu, galera. aí ó... Apresentasse esse aqui, hein? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais. Curta o canal aí. Ó. Oh. colocar aqui, ó. É isso aí. Falou, galera. Até mais.